Tropa, estamos diante da nova face do terrorismo tupiniquim. A mídia tá, junto com Lula, junto com Moraes, até agora se regozijando que o plano perfeito deles está dando certo. Oras, talvez seja a hora dessa direita começar a nos ouvir. Nós aqui avisamos com dois meses de antecedência do Capitólio do Piniquim. Flávio Dino não fez nada, Múcio também nada, o próprio Moraes fez vista grossa e deixaram aquela bola de neve crescer e crescer e crescer, junto com influenciadores que não entendiam o que estavam fazendo. Temos que pressionar os senadores, temos que pressionar os deputados, temos que pressionar e pressionar e pressionar. Não, saiam da frente aí do quartel Temos que ir para a frente da esplanada E aí eu te pergunto Esses verdadeiros mandantes Por que não aparecem na mídia? Por que Oswaldo Eustáquio Que estava lá fingindo que estava de cadeira de rodas Como eu mostrei aqui no canal E usando os pés para se locomover Esse cara, por que ele não aparece nos jornais? Por que ele não teve todo caçado e não sei o quê? Por que? Porque ele fugiu dias antes? Algo me diz também aqui que aquele rapaz do relógio vai ser o caso mais misterioso disso tudo, que não irão encontrá-lo. Algo me diz aqui, minha intuição novamente, É né? só uma anedota, não precisa acreditar em mim, mas acredito que esse pobre coitado, que nem sabia o que estava fazendo, nem sequer deve estar mais vivo nesse momento, porque... Aquele relógio que marcava uma da tarde ao invés de três horas quando os atos aconteceram, porque ele estava lá. O que, é que aconteceu? Nada disso. A mídia já vira a página mais rápido que o Batman, cara. Mais rápido que o super-homem e o Flash juntos. Mas é isso que nós estamos vendo. Agora, o Ramiro, o homem mais perigoso do Brasil. Primeiro, vamos ao crime. Bolsonarista, e todos serão chamados de bolsonaristas mesmo, a única coisa que nós... Tenhamos feito aqui é seguir as diretrizes do próprio. Não é porque fazemos parte de um gabinete, não. É porque ele é o nosso capitão. Eu seria o primeiro a dizer aqui que Bolsonaro nos traiu, que nos abandonou. Ah, quando ele disse lá, acabou, pô, mas não acabou nada. Mas hoje eu entendo. Deus escreve certo por linhas tortas. O povo precisa sofrer, precisa ver o que é comunismo antes de aceitar a livre iniciativa novamente. Fizeram pouco caso. A própria direita, que tanto criticou o Bolsonaro que ele falava besteira, acabou falando besteira em algum momento e foi perseguido. Por quê? Porque ao invés de tentar frear isso daqui, foram lá e colocaram linha na fogueira. Não, tem que pressionar o Senado, pressionar o Senado. Não dá nada pressionar as Forças Armadas. As Forças Armadas nunca vai te ajudar. E um segundo, um minuto que as pessoas saíram ali da frente dos quartéis e foram fazer bagunça em outro lugar, foram presos pelas próprias Forças Armadas, que não são um poder público que segue uma ideologia. Eles estão lá para cumprir a lei, a ordem e a Constituição. Tem muita coisa para fazer antes de pedir ajuda para as Forças Armadas. Talvez seja necessário que as pessoas entendam que um partido precisa existir de direita. Enquanto isso não acontecer, não adianta ficar terceirizando para aliança, para PL para não sei o que todo esse negócio vamos lá tá E aí vamos chamar todos de bolsonarista porque o óbvio aqui é o que todo mundo tá vendo eles querem a prisão do bolsonaro no fim do dia é só isso é esse o objetivo porque atirando o bolsonaro ele é o rei do nosso xadrez atirou o bolsonaro aqui como já tentaram tirar a vida dele acabou você vai ter 100 anos de esquerda aqui vai levar muito tempo até qualquer outro líder de direita aparecer com carisma do mesmo com a história do mesmo né? e aí vamos lá o bolsonarista vamos ao crime do cara porque esse cara finalmente é o homem mais vilão de hoje bolsonarista que levou panetones para terroristas é preso pela pf What? Panetões, mano O cara não levou TNT Não levou glicerina pura Não levou, sei lá, entorpecentes Dorgas, nada Ele levou panetone Num Natal para pessoas que estavam com fome Crime de levar panetone Para terroristas Tias do Zap Só eu estou vendo o um absurdo dessa situação Será que a própria esquerda não consegue ver Que vai ser difícil colar Que o cara levou panetones Oi, mano, certo aqui? Não, eu continuo contra qualquer ato antidemocrático, golpista ou violento E é isso que a gente tem que começar a entender daqui para frente O jogo, né? o juiz não é nosso, o estádio não é nosso, nada mais é nosso E o único atacante que a gente tinha bom já tá lá nos Estados Unidos e não vai voltar esse mês tão cedo assim não, cara Tá? E aí o crime de levar panetone, mano Bom, o cara que leva, se eu tivesse levado panetone, é 100 anos de prisão, maluco. É 100 1 milhão de anos de prisão. Como é que o cara ousa levar panetone no momento que as pessoas estavam pacíficas? Ainda estavam democráticas. Mas vamos lá, no próprio G1, né, do discurso violento ao terrorismo. Vamos lá, tá? O que está que acontecendo nesse momento? Até o início da manhã, quatro pessoas tinham sido presas. Ramiro Alves da Rocha Cruz Júnior, esse que a gente mostrou, conhecido como Ramiro dos Panetone, Ramiro dos Caminhoneiros, Randolfo Antônio Dias em Minas Gerais, Renan Silva Sena no DF, Soraya Baciotti no Mato Grosso do Sul. Todos incitavam autos golpistas nas redes sociais. Veja detalhes sobre os detidos abaixo, diz. A ação for coordenada... Pelo Supremo Tribunal Federal Que também expediu 16 mandados de busca e apreensão As ordens estão sendo cumpridas nos seguintes locais Distrito Federal 5 de busca e apreensão e 2 prisões Goiás 1 busca e apreensão São Paulo 7 de busca e apreensão e 3 prisões Rio de Janeiro 1 busca e apreensão e 1 prisão Minas Gerais 1 busca e apreensão e 1 prisão Mato Grosso do Sul uma busca e apreensão e uma prisão. Quem são os alvos? Aí coloca aqui o Ramiro dos Caminhoneiros. Nosso fascista, o cara mais mal do Brasil. What? É, tá bom, beleza. Esse é o vilão supremo de hoje. Preso nessa sexta, Ramiro Alves da Rocha Júnior, Cruz Jr. publicou imagens dos atos terroristas nas redes sociais. Ele também esteve em Brasília. E após o desmonte do acampamento golpista no quartel-general do exército, chegou a visitar detidos no ginásio da PF que eram mantidos. Ele disse que conseguiu entrar no lugar miraculosamente. Tipo, devia estar aberto, né? Porque o povo de direita não ia fugir. Quando eu cheguei aqui, abriram a cancela miraculosamente. Eu não tenho palavras para descrever isso coisa de Deus. Ramiro, que é filiado ao PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, foi candidato a deputado estadual pelo Estado de São Paulo. Segundo dado do Tribunal Superior Eleitoral, ele recebeu 150 mil em recursos da sigla. No entanto, não se elegeu. Lembrando aqui que é por isso que eu também avisei de não meter dinheiro né, desse fundão no bolso. E aqui a gente gastou zero real e conseguimos 4.500 votos. Tá ótimo para uma primeira eleição, gente. Tá? Nas redes sociais, onde tem mais de 70 mil seguidores, o golpista incitava atos antidemocráticos com frequência e é citado como um dos organizadores desse grupo. No dia 3 de janeiro, ele publicou um vídeo convocando golpistas para irem a Brasília. Na gravação, diz que a coisa vai começar nos próximos dias. E escreveu a legenda, 9 de 1 de 2023 em diante, o Brasil vai parar. Agora, vamos ao tio do Zap, Randolfo Antônio Dias. Aqui, ó, a cara do vilão, mano. Esquece, aqui é o monstro. É é o um Pantera Negro da direita Segundo as investigações, ele participava do acampamento golpista Em frente ao QG do Exército em Belo Horizonte Em grupos de mensagens, ele citava ações ilegais Como bloqueio de refinarias enviava áudios desejando pela morte do presidente Lula E do ministro do STF, Alexandre de Moraes De acordo com a apuração, Randolph não tinha antecedentes criminais Nossa, é o um crime de desejar a morte Ok, tá? É o que a gente sempre disse nos nossos grupos de WhatsApp Se você for lá, tem regras é proibido no grupo você incitar o ódio Contra qualquer pessoa, eu já vi Porque isso é comum do brasileiro O brasileiro não leva a sério essas coisas Ele ameaça tudo e todos O juiz do time de futebol dele né, ou Matar o chefe dele todos os dias Matar a mulher todos os dias E coisas horríveis acontecem no Brasil, sim Existem psicopatas, principalmente no Brasil Pobre Mas é comum do brasileiro fazer isso Eu não estou justificando mas o que eles passam aqui é como o cara tava lá no grupo dele, não sabia que a PF tava vendo, e olha o que aconteceu. Por isso que eu falo: não façam essas brincadeiras de burro. É o que eu sempre disse há bastante tempo. Pra que falar uma bosta dessa, certo? E aí vão usar ele como nosso, que é o terrorista, mano, o cara do maluco. Falando não no... mandou um áudio, mandou um áudio das trevas, tá? Aí ai, ai, ai, tem o Renan Silva que aparece aqui, tem aqui uma imagem só, cadê, cadê a imagem do Renan Silva? Cadê que é ele? apareceu fazendo alguma coisa? Ah, tá aqui, ó. Nervoso. Ex-funcionário terceirizado do governo, Renan usava seu canal em uma rede social para citar os atos na esplanada dos ministérios. Em um vídeo publicado no QG de Brasileiro no dia 6 de janeiro, ele chamava para uma grande ação neste fim de semana. Renan Silva Sena foi preso em casa, no DF, onde os agentes encontraram 22 mil reais em espécie. Hum, mas que curioso, né mesmo? Em 2020, ele já tinha sido levado a delegacias pelos crimes de calúnia e injúria após divulgar vídeo com ofensas contra a autoridade dos três poderes. Alguns meses antes, no mesmo ano, ele xingou e agrediu duas enfermeiras durante um ato pelo isolamento social em Brasília. Soraya Basciote a, a tia do Zap, ó. Nossa, assassina, mano. você aqui é do mal mesmo, ó? Do mal mesmo. Essa aqui é tenebrosa. Tia tenebrosa, ó. Que é isso. Nossa, ó. Que pronto, louco. Ai, ai, intérprete de Libras, Soraya do Mato Grosso do Sul e também participava das ações bolsonaristas radicais. Aí tem aqui mais estados, eles são investigados por abolição violenta do Estado Democrático e Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição, deterioração e inutilização de bem especialmente protegido. Caramba, tá? E podem ter certeza que vai ter mais prisões por aí, porque isso daqui é uma Pequena promessa do Alexandre de Moraes. Vai prender quem financiou, quem citou, quem falou sobre, quem mostrou em Vai prender todo mundo que tem a tag bolsonarista no nome. E já estou vendo um monte de gente colocando essas pessoas na fogueira para ver se se salvam. Não vai ter salvação, gente. Uma vez que eles querem impor o comunismo, tudo fica válido. Caça qualquer pessoa pelo crime de entregar um panetone, meu irmão. Então, a gente leva isso muito a sério. Talvez seja a hora da direita começar a nos ouvir. Porque se tem uma pessoa que ficou dois meses avisando o que isso ia acontecer, que não era para as pessoas de nenhuma forma agirem antidemocraticamente, mas parece que agora alguém vai ter que pagar para isso. E esse alguém, são centenas e não milhares de pessoas, para que as outras fiquem aterrorizadas. Mas saibam, enquanto você estiver se manifestando na frente da sua casa, Enquanto você estiver resistindo de forma pacífica, enquanto você não aceitar esses parasitas na política, você, meu querido, estará fazendo tudo o que é necessário. E é questão de tempo até as pessoas perceberem isso. Então, muito obrigado pela sua companhia. Tamo junto e até a próxima. Tchau, tchau.